O monopólio da realidade estabelecida, isto é, dos que estabeleceram para definir o que é real, Marcuse, permanece uma forma dissidente, sempre disposta a dar palavras às vítimas. Van Gogh, Arto, Nerval e muitos outros acusados de doença mental são testemunhas de que a resistência ao prisionamento moral é uma experiência possível.